Tomando aqui um café na caneca da minha querida Karen Abessa, do Eu Juro Funciona, o T2T lá, beleza? Um beijão pra você, Karen, que se você quiser mostrar a sua Ah, e tem outra caneca aqui, ó, Trovateira, e aqui a gente vai colocando brindes, da é do Trovato está com cachaça, beleza? Um beijo pra você, Karen. Oi, sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um tema legal, relativamente simples, mas que pode ajudar muita gente, que é como calcular a média ponderada no Excel. Então, meu querido Vera Zerati, toque a vinheta para que a gente dê início nas nossas atividades. Pessoal, então, o que é média ponderada? Né? Se você olhar já no nome, é uma média que pondera diferentes pesos para que você tenha o cálculo do indicador. Tá, ok? Se você colocar no Excel, você não tem uma função média ponderada já pronta, tá? Existem algumas maneiras de, de se realizar utilizando as fórmulas que nós temos, beleza? Então olha lá, que maravilha, né? Só para dar aquela variada, eu vou trazer exemplo aqui voltado para minha área, que é questão de agricultura, mas o conceito a ser apresentado, ele é uniforme aí para qualquer coisa. Então, nosso querido Arturzinho, que está aqui ao lado, ele comercializa tênis, certo Arturzinho? Cucrim, coloca aí para gente depois na né, edição a gente fazer um jabá. Imagine que o Arthurzinho está lá vendendo os seus tênis e ele tem tênis de diferentes preços. Ele fala assim, bom, botão, mas eu preciso saber pro meu negócio qual que é a média dos meus tênis. Ou no nosso caso aqui, ó, qual que é a média de produtividade. Então aquelas fazendas ali são fazendas exclusivas que só eu tenho, tá? Santa Maria, Bom Jesus, Oligar e assim por diante. E aquilo ali é produtividade, eu tô chutando, produtividade de cana-de-açúcar. Você chega aqui para mim e fala assim, botão, eu sou dono dessas fazendas aí. Qual que é a média de produtividade? da minha cultura, ou pega os seus tênis, qual que é a média de preço dos seus tênis? Você vai falar assim, beleza botão, vamos lá e vou tirar a média, então vou colocar aqui embaixo, ó, isso aqui vai ser a média, vou vir aqui igual, média, e vou tirar a média disso aqui. Tirei a média, ele vai retornar o um valor aí de 84,77 84,77. Toneladas por hectare. Então, isso aí é a média, meu caro Kevin. Olha aqui esse número quebrado que ficou. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, assim também. Tá melhor. Isso aí é a média? É a média, realmente, né? Ele tá pegando ali todas as produtividades que eu tenho e tá tirando a média do anterior. Assim como você pode fazer isso com os seus tênis. Só que aí, pessoal. Tem uma informação interessante. A partir do momento que eu faço a média, o que, que a média ela faz? Ela soma todos os valores e divide pela quantidade que nós temos ali, beleza? Pela quantidade ali de registros uh, que nós temos. Ao fazer isso, a média está tá colocando que todo mundo é igual, né? Tá simplesmente somando e dividido pela quantidade. Mas é muito difícil na prática você ter esta quantidade de fazendas com o mesmo tamanho. Assim como o nosso querido Arthurzinho aqui, ele pode ter diferentes modelos de tênis e cada um vender mais que o outro. Então a média de preço dele no final pode ser diferente, que é justamente a média ponderada. Então, por exemplo, vamos supor que esta fazenda aqui... Fazenda Santa Maria, ela vai ter 150, a de baixo vai ter 650, 340, 89, 100, 1000, 14, 25. Você tá vendo que eu tô com os critérios bem alinhados aqui, foi cientificamente pensado. A pergunta é o seguinte, qual que é a média de produtividade que eu tenho aí, Kevinho? É realmente as 84, 78, se eu for fazer uma análise? Não, por quê? Essa área aqui, que tá com 55, o peso dela é simplesmente de 150 hectares. Em compensação, se a gente pegar, por exemplo, a Fazenda Terezinha, ela tem uma média de 91 e ela tem uma área de 1.000. Então, quando a gente pondera a área né, para fazer o cálculo desta brincadeira, né, o valor você vai ver que é diferente. Pelo menos espero eu, né, já que eu inventei os números agora. E como é que você faz isso, meus queridos e minhas queridas? Você vai vir aqui, como eu disse, colocar uma média ponderada? Não. Não temos média ponderada pronta no Excel. Então, você tem que utilizar de outros recursos. Então vamos lá, como é que você faria aqui para tirar a média ponderada, Kevin? Nenhuma ideia. Então vamos fazer o seguinte: isso aqui é hectare, não é? Você concorda comigo que isso aqui é hectare? Dá uma folha de caderno aqui pra mim, que eu vou desenhar e dá a sua caneta também. Que eu tenho ideia que eu venho preparado com os meus roteiros aqui para gravar e acontece esse tipo de coisa. Você concorda comigo, pessoal, que eu tenho uma área de 150 hectares e uma produtividade de 70 toneladas por hectare? Você concorda, portanto, comigo, Kevinho, que se eu multiplicar 70 hectares pelo hectare, quem que some nessa relação, a hora que eu multiplico tonelada por hectare por hectare, você concorda comigo que eu corto hectare, corto hectare vai ficar toneladas, certo? Se você estivesse trabalhando com um tênis ali ó, você ia ter reais por tênis quantidade de tênis vendido, a hora que você multiplica um pelo outro, você concorda que você teve o volume de dinheiro que você gerou nesse negócio? Então, quando você faz a multiplicação de um negócio pelo outro, o que, que você tem? Você tem o um produto, então o um produto ele é dado pela multiplicação de dois Dois ou mais fatores. Lembra das aulinhas de matemática que nós tivemos lá atrás? Então, é justamente isso. Então, o que nós vamos fazer? Se eu multiplicar 150 por 50, você concorda comigo que vai dar ali 8.250 toneladas? E se eu arrastar isso, eu tenho. Todas as informações ali. Então olha que bacana, 55 vezes 7, 150, 8.250. 90 vezes 650, 58.500. 58.500 o quê? Toneladas, que é o nosso exemplo. Se fosse o caso do Kevinho, seria o volume financeiro. Então olhando isso daí, pessoal, o que, que nós já temos aqui? Se eu pegar e dividir cada um desses elementos pela somatória total que está dando ali, ó, 212.000, você concorda comigo que eu vou ter o peso, ó... Deixa eu somar isso aqui no total. Você concorda que eu vou ter o peso que cada um desses produtos ele vai ter no total, ou, Kevin? Então, ó, qual que é a representatividade do 8.250 no 21, no 212? É de apenas... 3,88%, se eu arrastar isso para baixo, ó, vai dar erro porque o animal do botão esqueceu de fixar a célula D11, essa daqui vai ser a participação de cada um dessas produtividades que eu tenho aí das produções, a hora de calcular a média total. Então assim, eu poderia seguir com a linha de raciocínio dessa maneira aqui que não ia ter problema nenhum. Ou então, existem várias formas de se fazer isso. Isso aqui não é 212,785? Que é a soma da produção? Quanto que eu tenho soma diária? É 2.368, não é? Isso aqui não é tonelada? Isso aqui não é hectare? Certo? Se eu vim simplesmente aqui agora e dividir isso por isso, quanto que deu ali? Quanto que deu, Kevin? Então o que que é isso? O 89,86, ele é a média ponderada das minhas produtividades, então note que ela é 5 toneladas por hectare a mais do que realmente é, porque desta maneira aqui eu estou ponderando as informações. Pessoal, isso daqui foi simplesmente uma explicação de conceito, não necessariamente você vai fazer desse jeito, eu vou ensinar outra forma agora. Então beleza, Kevinho, o que nós mostramos aqui foi uma das formas né, de se realizar no braço esse cálculo. Eu vou deixar ele quietinho aí só pra gente testar depois, tá? Como é que você pode fazer isso de maneira mais simples? Você concorda que isso aqui, ó, o que nós colocamos, ele é o produto? O que que ele é o produto? Ele é dado pela multiplicação de produtividade versus área. E você concorda que o que nós estamos fazendo nesta célula aqui, ó, nós estamos somando o produto da multiplicação de cada um desses? Então eu vou falar de novo para vocês aí, hein, ó. Nós estamos fazendo a soma dos produtos. Nós estamos fazendo a soma dos produtos. Então, por isso que se você observar aqui dentro do Excel, nós temos uma função que se chama somar produto. se olhar ali o que, que tem, ó, retorna a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes. Então é justamente o que nós fizemos no braço pela multiplicação, você pode fazer isso via fórmula. Então note ali que você pode correlacionar várias matrizes, tá? Então vamos lá, ó. Quem que são as nossas matrizes que vão originar o produto, Arthurzinho? Produtividade com área. Beleza? Então o que que nós vamos, o que que o Excel vai fazer? Ele vai pegar a coluna B Vai multiplicar pela coluna C, ele vai somar esses produtos. Se esse cálculo não der 212,785, nós vamos fazer uma chispada. <risos> Você sabe o que eu te falo, não? Correr pelada é que a gente fez a piada antes e não deu, né? Depois o Zerati editou. Mas tem que dar 7, 212, 785. Olha, que eu der o Enter, olha lá que maravilha. Então o que nós estamos fazendo? A média ponderada é a soma dos produtos. Só que isso daqui, como eu expliquei anteriormente, é tonelada por hectare vezes hectare. Então tá sobrando... Tonelada. Você não quer chegar no ponderado? Você quer chegar no ponderado, você, quer, você tem que dividir, então, pelo total de hectares que você tem. O total de hectares que você tem é 2.368. Ou seja, você está com uma média de 89,85, se você arredondar as casas, 89,86. Então, isso são duas formas aí de se calcular a média ponderada de uma determinada base de dados. Que se você vê em termos de Excel, aqui a gente não fez grandes coisas, né? Nós só fizemos aí a aplicação da fórmula somar produto. Mas é esse o conceito que está por trás e eu espero sinceramente ter contribuído aí com os senhores e com as senhoras que entraram aí no YouTube e colocaram como fazer o cálculo da média ponderada. beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like, se você não gostou, deixa o seu dislike e vai reclamar lá para os reais, tá bom? Então, um beijo nas meninas, um chute para os meninos, até a semana que vem.